na Índia. Muito obrigado por ter dado play. Ah, já vamos começar. Bom dia, muito obrigado por estar aqui, muito obrigado pela sua presença, obrigado por ter dado play. O diabo tem medo de crente, dos crentes verdadeiros, né? porque o Tiago diz que o diabo também crê. Não é. Na verdade, o diabo tem medo daqueles que o resistem, que sabem que lidam com isso. Essa é a nossa leitura compartilhada de hoje, domingo, dia 28 de novembro. Estamos terminando o mês de novembro e também o livro de 1 de Pedro. Olha a Bíblia que está longe. eu pegar a Bíblia aqui. Eita, a Bíblia aqui. Agora sim. A Bíblia aqui perto. 1 de Pedro, capítulo... 5 do verso 1 ao verso 14. Vamos ler então o texto. O diabo tem medo de crente. Bom dia, bom dia, bom dia. Muito obrigado por você que está chegando agora pelo YouTube. Hoje não temos transmissão simultânea pelo Instagram. Domingo ainda não consegui resolver essa questão. Mas já estamos aqui também no YouTube. 1 de Pedro, capítulo 5, diz... Abre aspas para o apóstolo Pedro... E agora uma palavra aos presbíteros. Eu que também sou presbítero, testemunhei os sofrimentos de Cristo e também participei de sua glória. Aí também participarei, perdão, ainda participarei da sua glória quando ela for revelada. Assim, peço-lhes que cuidem do rebanho que Deus lhes confiou com disposição e não com má vontade, só uma palavra para os pastores e líderes de comunidades locais. Não importa se você está pastoreando uma congregação, não importa se você está liderando um pequeno grupo, não importa se você está liderando a sua casa, isso serve para todo mundo que está na condução, no serviço de conduzir pessoas a viverem uma vida segundo a vontade de Jesus. Não pelo, não, não pelo que lucrarão com isso, mas pelo desejo de servir a Deus. Meu Deus, como existe gente que faz esse tipo de conta, né? É, ah, mas aquela igreja pequenininha, como diz alguns irmãos, a renda é pequena. Né? Não dá para ir para lá. Mas vamos seguindo, verso 3. Não abusem de sua autoridade com aqueles que foram colocados sob seus cuidados. Mas guinem-nos com seu bom exemplo, e quando vier o grande pastor, vocês receberão uma coroa de glória sem fim. Da mesma forma, vocês que são mais jovens, aceitem as autoridades dos presbíteros, e todos vocês vistam de humildade no relacionamento uns com os outros, pois Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças aos humildes. Aos humildes. Eu fico muito triste com alguns é, companheiros de internet que são tão novos, sim, graças a Deus tiveram uma possibilidade, muitos deles falam outro idioma, alguns deles inclusive tiveram a oportunidade de estudar fora, é, ganharam muito dinheiro das comunidades locais para poder, é, as comunidades locais investiram muito dinheiro neles né, para estudar fora, fizeram um mestrado doutorado, jovens talentosos, outros ganharam repercussão na, na internet, eram verdadeiros desconhecidos, mas a, a internet os tornou famoso, né? famosos e com uma grande repercussão e engajamento entre seus seguidores, e com isso venderam curso, escreveram livros, mas me assusta. Me assusta porque eles estão cometendo um erro que eu experimentei cometer. Que é não respeitar os presbíteros os pastores com mais tempo de caminhada. Isso não significa que respeito significa silenciar-se diante do erro. Não. Significa que mesmo diante do erro, você tem como fazer a coisa certa. Falar da forma correta. Eu me arrependo da forma bruta arrogante com que eu na minha juventude tratei alguns dos líderes com quem eu tive o que eu tive contato tive é, tempo de divisão de é, dividir liderança dividir, é, dividir espaços é, faltou humildade da minha parte e hoje eu vejo esses meninos cometendo o mesmo equívoco mesmo erro sabe é, Dão conselhos sobre situações que eles ainda não experimentaram. São apenas teóricos. Falam sem ter a experiência é, profunda sobre o tema. E me assusta. Verso 6. Portanto, humilhem-se sobre o grande poder de Deus e no tempo certo ele os exaltará. Entregue-lhe entregue todas as suas ansiedades, pois ele cuida de vocês. Os jovens ansiosos, Deus cuida de vocês. Estejam atentos, tomem cuidado com seu grande inimigo, o diabo, que anda como um leão rugindo à sua volta, à procura de alguém para devorar. Permaneçam firmes contra ele e sejam fortes na fé. Lembrem-se de que seus irmãos em Cristo, em todo o mundo, estão passando pelos mesmos sofrimentos. Deus, em toda a sua graça, os chamou para participarem de sua glória eterna por meio de Cristo Jesus. Assim, depois que tiverem sofrido por um pouco de tempo, ele os restaurará e os sustentará e os fortalecerá e os colocará sobre um firme alicerce. A ele seja o poder para sempre. Amém. Escrevi e enviei essa breve carta com a ajuda de Silas, diz o apóstolo Pedro, a quem lhe os recomendo como irmão fiel. Meu objetivo ao escrever é encorajá-los e garantir-lhes que as experiências pelas quais vocês têm passado são, na verdade, são verdadeiramente parte da graça de Deus. Permaneçam firmes nesta graça. Aquela que está, em, está na Babilônia, escolhida assim como vocês, lhes envia saudações e também meu filho Marcos. Cumprimentem uns aos outros com um beijo de amor. Paz seja com todos vocês que estão em Cristo. Hoje terminamos a carta de Paulo, a carta de Pedro, a primeira epístola de Pedro. Há um inimigo e ele não tem, ele não consegue resistir à igreja, não consegue resistir aos crentes. Há um grande inimigo, o diabo, e ele devora os que estão desatentos. Então por isso o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro diz: "Por favor, estejam bastante atentos. Atentos. E esse inimigo se esconde debaixo de muitas outras coisas. O apóstolo Paulo, agora sim, o apóstolo Paulo, escreve aos Efésios dizendo que o diabo se esconde, o poder maligno se esconde por detrás de estruturas e por detrás da cultura. Talvez o que você muitas vezes tenha escutado nos grupos de WhatsApp e tantos outros lugares é o tal do marxismo cultural tal do marxismo cultural, essa, essa lenda urbana. Mas o que mais assusta não é o marxismo cultural, essa se, se lenda urbana, é perigosa essa lenda urbana, porque ela põe na cabeça das pessoas um falso inimigo. Vou dizer pra você quem é o verdadeiro inimigo. O verdadeiro inimigo é o diabo. E ele se esconde em muitos lugares, inclusive em lugares que você considera que são santos e que são coerentes. Ele se esconde em ideologias, ele não escolhe uma ideologia, querido. Querido irmã, querido irmão Ele não escolhe um lugar para ficar Ele tem preferência pelo azul e pelo vermelho Fique tranquilo Ele não gosta só do vermelho Ele gosta também do azul <risos> Ele gosta se você pegou a referência Ele gosta de ficar entre aqueles que são Ditos de conservadores Ele se esconde, ele é conservador Ele é progressista Ele está em todos os lugares O diabo não escolhe lugar para trabalhar E ele está no meio da cultura e cultura, não é só uma cultura, são vários efeitos culturais, porque cultura é, é, são códigos que eu consigo entender, que consigo assimilar, e ao entender e assimilar, eu os tomo como verdadeiro e os tomo como coerente. Então ele se esconde, dentro disso aí que você considera que é bom e é coerente, ele também se esconde aí, por isso você precisa ter discernimento e estar Atento E como é que a gente resiste, ou como ele foge de nós? Ele resiste de nós quando nós temos uma fé firme, uma fé coerente, uma fé bíblica, uma fé evangélica, baseada em Jesus Cristo. Não baseada nos seus autores, não baseada nos seus melhores apologetas, não nos seus eh, youtubers teológicos preferidos, não. É uma fé baseada em Jesus Cristo, baseada no texto bíblico. E como essa fé, baseada no texto bíblico, afugenta? Afugenta quando você resiste ao diabo com atitudes de boas obras. Porque o império do mal só ganha espaço quando a maldade tem lugar naquele espaço. Então, se você corta o mal pela raiz, ou seja, num lugar onde, onde a, a expressão da maldade está ali, você entrando com a expressão da bondade, você está resistindo ao diabo. Então não é com discurso, não é com postagem de Facebook, não é com agressão aos seus irmãos que pensam diferente de você, que você vai fazer que o diabo perca o seu espaço. Muito pelo contrário, todas as vezes que você entra em um conflito, em uma discussão, em uma agressão para poder colocar o seu ponto de vista, quando você adjetiva demais os seus irmãos, quem está ganhando é o diabo e você não está resistindo, você está dando frente, você está dando ação para ele. Então quando é que a gente resiste ao diabo? Quando a gente perdoa, quando a gente escuta, quando a gente semeia obras de bondade. Então resista ao diabo, ele tem medo de nós. Ele tem medo dos crentes. Ele tem medo do crente que ora, que se submete, que se humilha ao Senhor. Ele tem medo daquela irmã e daquele irmão que antes de tomar uma decisão contra alguém, ora ao Senhor pedindo palavras e pedindo orientação ao Espírito Santo. Ele, tem, ele não consegue resistir, ele não consegue vencer aqueles que oram pedindo ao Senhor, Senhor, ensina-me a dar mais espaço para misericórdia e menos espaço para agressão. Aqueles que se deleitam na graça, aqueles que usufruem da graça de Deus e permitem que outras pessoas também sejam usufrutuários do, da graça de Jesus Cristo. Não só você. Outras pessoas também. O Evangelho veio para todas as pessoas. O Evangelho é o acesso de. O Evangelho é o poder de Deus para transformar todas as pessoas. Transformou você e está transformando outras pessoas. E pessoas que pensam diferente de você. Quando você. Quando é que você consegue resistir? Quando, Quando o diabo consegue ser vencido nas estruturas. Quando você enxerga as coisas para além daquilo que você está vendo. Para além daquilo que você vê. E isso é discernimento espiritual, saber que as culturas, as ideologias, as pessoas, as estruturas, as estruturas sociais estão, de certa forma, sob domínio ou orientação de Satanás. Então você precisa olhar as coisas com um pouco mais de candura e esperteza, antes de sair dando tiro paulado e pedrada em irmãos e irmãs que pensam diferente de você. Antes de você abraçar algum ídolo... Né? Pode ser o Flamengo, pode ser o Palmeiras, pode ser o Corinthians, pode ser o Bolsonaro, pode ser o Lula, pode ser qualquer uma dessas pessoas. Quando você abraça um ídolo, atrás desse ídolo, segundo o apóstolo Paulo, sempre tem Satanás manipulando as emoções. Cuidado, irmão. Cuidado. Cuidado. Cuidado. O bem mais valioso que você possui é o teu irmão. Não é nem você. Não é o que você crê. O bem mais precioso que você tem é o seu irmão. Se você não entender isso, se você não entendeu isso, eu até te peço, por orientação bíblica e pastoral, que se você ainda não entendeu que o bem mais precioso para você é o seu irmão, tampouco participe da Santa Ceia, porque você está participando de forma indigna. Cuidado, cuidado, cuidado. Muito cuidado, não dê lugar ao diabo. E quando é que você dá lugar ao diabo? Quando você não entende que o bem mais precioso que você tem para guardar é o teu irmão. Não é nem tua vida, porque aquele que tentar guardar a sua vida vai perder. Mas aquele que perder a sua vida por Cristo e Cristo perdeu a sua vida para ganhar a muitos. Se você não entender isso, você não está apto para poder. Para você não está apto para participar da santa ceia. Você não está apto para caminhar com outras pessoas. Cuidado, você está dando lugar ao diabo. Em nome de Jesus, muito obrigado pela sua audiência. Ah, lembrando que se você ainda não assinou esse canal, assine. Se você ainda não apertou o botão de curtir, curta. Nós vamos orar agora. Pai, em nome de Jesus, coloca a vida dos meus irmãos e minhas irmãs diante de ti. Eu sei que muitos querem resistir ao diabo, mas estão fugindo dele quando na verdade deveriam era resistir. Senhor, se nós ainda não entendemos que o bem mais precioso que nós temos é o nosso irmão, é o outro, nós ainda não entendemos o que é o evangelho, ainda não entendemos o que é servir, nós ainda não entendemos o que é amar o próximo como a ti mesmo como a nós mesmos. Senhor, porque isso é o mandamento de Jesus, o bem mais precioso que eu tenho é o meu irmão por isso o Senhor nos ensina a amar uns aos outros devemos amar esse é o bem mais precioso do Evangelho isso é o que testifica diante do mundo a nossa a presença de Deus entre nós é essa Senhor é, esse é o nosso testemunho de que nós somos seguidores de Jesus Cristo Ó oh, Senhor, nos ensina a caminhar e a guardar os nossos dias, a proteger as nossas mentes, o nosso coração. Ó oh, Senhor, guarda o coração do irmão que é violento. Guarda, Senhor, oh, Senhor disciplina. Disciplina o irmão que é violento, disciplina a irmã que é violenta, Senhor, maledicente, agressivos. Ó oh, Deus! Em nome de proteger uma ideia, matam, Senhor, pessoas. Ó oh Deus, a maior arma que nós temos de denúncia é o amor. Ó oh Senhor, nos ajude nisso, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Muito obrigado por ter dado play. Deus te abençoe e a gente se vê amanhã.